E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas me perguntaram sobre o carregador da câmera, como faz para viajar e ter bastante carga, né? no meu caso viajei e tive bastante carga, mas tive pouca memória, não existe gente ver lá para frente. né? Eu acho que sem sombra de dúvida, esse é o melhor carregador de GoPro que existe no mercado. Muito melhor até do que o próprio original da GoPro. E eu vou te dizer por que. Esse aqui é o nosso carregador, certo? Ele é da marca... Deixa eu ver se vai pegar aqui... Da... Tela SIM. Tela SIM. E ele vem com duas... Baterias extras. Da tela SIM também. Nas especificações vem dizendo aqui, ó. Para GoPro, GoPro Hero 7, 5, 6 e 7. Ainda não tinha 8 quando eu comprei, então provavelmente também tá o mesmo caixa da 8. Ó, eu tenho aqui uma original, ó, é o mesmo tamanho das três. E as baterias são tão boas quanto. Então, quando eu comprei esse aqui, carregador, ele já veio aqui o carregador e mais essas duas baterias extras da TeleSIM também. Agora, quanto ao carregador, cara, olha só como ele é, ele é leve, ele é resistente e o material dele talvez você não vão conseguir ao passar a mão aqui porque estão assistindo mas ele é uma espécie de um plástico que ele é bem liso e não adere gordura nem nada aqui na superfície é super macio e ao mesmo tempo resistente aqui na frente a gente tem os três leds indicadores né que as leds são vermelhos mas quando as baterias ficam carregadas elas ficam azuis então você não se precisa então você não precisa se preocupar de será que está carregado, será que não está, tem carregador que assim, você não sabe se a bateria está carregada já na carga total, se está na meio por cento, porque nem todos têm essa função. Aqui atrás é uma entrada tipo C e um LED indicando que existe energia. Ele é da marca Telecinha, aqui embaixo vem o, o selo dele. E aqui a gente abre a tampa. Desse jeito ele é, ele é fechado. Ó. Ele tem uma borracha que na parte superior a tampa ele é aberto ele fica assim. E aqui dentro a gente consegue carregar até três baterias simultaneamente da GoPro Hero 5 Indian. E cara, o material dele é muito bom. Já caiu no chão, já não quebrou graças a Deus. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu tenho um vídeo que eu coloco em que eu deixo essa caixinha aqui em cima do, do reservatório do fluido de freio. Se eu não me engano, eu vou tentar mostrar pra vocês um trecho. Reparem bem onde eu coloquei. E aí peguei chuva, peguei sol chuva de novo e a caixinha é resistente viu Ó, as dimensões da caixinha elas são aqui ela vai ter quatro centímetros e meio de largura e profundidade é um cubo né e altura são cinco centímetros de altura eu coloquei vou tentar colocar fotos aqui da da da GoPro lado para vocês terem uma noção melhor o quanto é compacto essa caixinha aqui, dá pra você levar no bolso, cara. É tranquilo. E o mais legal de tudo é que além de você ter o carregador de bateria, você pode usar como o próprio estojo de baterias para guardar suas baterias sem ter problema um de carregar o. De carregar. Você não vai ter problema nenhum em levar no bolso com as três baterias num só lugar. Olha, eu vou ligar aqui atrás uma tomada. Ó, vai acender esse LED azul indicando que é a energia no, no carregador. E aqui na frente fica apagado quando não tem contato. E aí da do momento que eu coloco a bateria, ela vai acender os LEDs. Ó. Certo? E esses três LEDs ficam verdes quando as cargas são completas. Então galera, fiz uma pausa aqui durante a edição para abrir um parêntese para ficar mais explicado que aqui eu fiz um teste para saber quanto tempo levava para carregar as baterias, né? As três baterias extras e se existia alguma diferença da de, da carga entre elas, né? Então eu coloquei aqui no primeiro slot, deixa eu aumentar um pouquinho. Coloquei aqui no primeiro slot a bateria da GoPro original e as duas seguintes da da telecina nos slots restantes, e aí eu fiz a, a coloquei para gravar, beleza. Então, galera, coloquei aqui o vídeo acelerado, né? Na, então, vamos ver aqui quem qual foi o resultado de tudo isso. Né? A que acendeu o primeiro foi a luz do meio, ah, primeiro, no slot do meio da telecina. E se eu não me engano, acho que foram 26 segundos depois. É exatamente isso, acendeu a segunda da, da telecina. E 30 segundos depois a da GoPro por último, mas, ou seja, a da GoPro ficou por último, devou cerca de 1 um minuto a mais para carregar. Mas é, eu acho que é insignificante, né, em relação ao tempo de, de carregamento. E ao é total de tempo para ela carregar, essas três baterias que estavam zeradas de, de carga, levou 57 minutos, então é um tempo até bastante interessante para carregar três baterias da GoPro, né? Que cada uma tem duração de dependendo do modo, até 2 horas de duração, dá para aguentar tranquilo. Então, é isso. E na época que eu comprei, eu paguei cerca de R$ 190. Reais. Lembrando que vem duas baterias, além do carregador, vem duas baterias extras que são tão boas quanto a original. Então, para mim saiu super vantagem do que comprar a parte, né, só o carregador e as, ou as baterias. Então comprar o kit completo, para mim saiu mais barato. Porque cada uma bateria, pelo menos aqui na minha cidade, custa 130 reais. Então, fora de cogitação. E se eu fosse comprar as baterias a parte do, do carregador, eu pagaria um frete a mais. Então, fora de cogitação. Então é isso, espero ter ajudado a... Ah, Estou super satisfeito com esse carrega carregador, recomendo. E é isso, valeu!